Rebentar, mano, Pascual. Mentira, rapaziada. Não tem arma esse jogo, é só correr e se esconder. Mas mais ou menos isso. É mais ou menos isso aí. Mas o Caverninha já está com suas artimanhas profissionalizadas aqui nesse game. Vamos continuar com o, o Caverninha. Acha que vai dar bom. É, vai dar bom. Sim. Beleza, novo objetivo. Siga o sangue. Como sempre, rapaziada. Segue o sangue. para tá estar perdido aí no meio das treta ali. Segue o sangue que vai dar certo. Sim. Duas baterias, jogo. Nossa, primeira vez no jogo em que deu duas baterias, tio. Mentira. Beleza, então eu quero essa câmera aqui. Oh, já tá rodando os cavacos Ó, óscarão total. Rapaziada, se é a câmera aqui o negócio ia ser treta, hein? Eu tô muito calminho. Ó, oh, ó. Oh, sintomas. Está morto. Rapaziada, mais bateria, hein? O jogo promete. Ah, vem malê, meu. Rapaziada, já vamos, vamos escorregar pra cá? Ó, vai ter que cair lá embaixo, Já vou, de olho fechado. Aí, por favor, você tem que me ajudar. Quem? <risos> Ei, ei. Nossa, ele já chega beijando. Gente, tô... chega beijando. Ele corre. Pera aí, Abre essa porta rapidão. Fecha aí. Bota de castigo. de castigo, seu logo. Seu legado você entrou. Peraí, tio. Ele entrou, ele entrou, hein? Nossa, ele tá surdão. O ele é forte do Maitai. Beleza, beleza. Rapaz, o que eu tenho tá. que fazer mesmo? Não é isso aí. Pera aí, Pera aí eu, tô... eu tô pesquisando. Rapaziada, aqui é o cara do pulo, Profissionalizado. Vamos só dar uma olhada aqui Será que tem alguma parada aqui? Rapaziada, tem um bateria no prato aqui Eu vi, hein? Eu vi, seu louco. Você Para de gracinha, tá aqui, ó, ó. Cadê o não sei. Cadê o pratinho, tio? Oh, rapaziada Só comendo, eu vi uma bateria aqui Ó, oh, ó, oh. oh, Não tem, não tem Não tem não, o cara pegou Ele arrumou a porta Rapaziada, eu ia fechar a porta e o cara roubou Acabou com a graça do jogo Foi, foi, foi Ô, oh, seu Loki! Eu tô aqui, tô escondido aí, tá escuro, você tá, tá mentindo! Não, pode tá escuro, ó. Ó, ó, ó a cavaqueira, ó. Só não dá pra cair, de boa, ó, oh, tem um buraco aqui, ó. Oh. Ah, seu Loki. Beleza, pode passar pro outro lado. Peraí, voltamos? É claro! Preciso o sangue, que sangue! Aquele Tá, de novo? É. Será que abriu alguma... Passaram as aqui? Rapaziada, isso tá me cheirando marefiquidades, hein? Está acontecendo algo diferente nessa parte aqui e o cabelo está querendo descobrir. Beleza. Alguém aqui? Esse cara é truta, tio. Já conheço esses locks. Ó, ó, pega ele. pra trás o fio na bunda dele. Vamos ver se é o cara mesmo. deu! É de boa, ó. Chegou. Ah, do sangue da cara dele. Peraí, Beleza, cavaquira. Cavaquira. Né? Alguma coisa mudou. Vem, cá, caça, locks. Peraí, peraí. Tá com o pedal de baixo. Vamos ver, deixa eu ver aqui primeiro. Au, ah, rapaziada, eu acabei de aguentar essa ponhada, um já tá poro duro de tanto apanhar. Já acabou, Jéssica? Beleza, fecha outra porta aqui também. Ah, fechei comigo dentro. Ai, nós apanhei. Ai, nós vai apanhar. Oh, ele bate forte, viu? Do... Ah, fechei, fechei. Fica pra fora aí, solota. Seu velho macubeiro. <risos> Rapaziada, pera aí, cinco gente caiu lá, acho que será que não tinha que cair? Claro que não. Mas abriu aqui, hein? abriu aqui. Rapaziada, acho que não era pra ter caído não, hein? Ah, seu logo, já fechei ele pra lá? Ó. Oh. Ele segue! Oh, meu Deus, não consegui pular não, hein? Não consegui! Poxa, vai tomar num caneco! Ele vem com pau, tio! Peça aqui! Vou esquentar! É a tua cara! <risos> ah, louco. Ai, tem outro dentro! Rapaziada, ô, meu Deus, cara, tá formação de quadrilha, hein? Oi. Nossa, eu pulei já lá no terceiro andar, tio! Beleza, siga o sangue. V vamos seguir certinho. Tem tô, tô Loki chorando ali. Ô, meu, é só seguir o sangue, caverna. É sim. Ô meu, tem que passar no canto, caverninha. De novo? <risos> Rapaziada, o ca, ca, ca, caverninha tia, tá com uns, uns Halafers. Fiquei lá embaixo, vamos um retardado, tio. meu Deus do céu, sai reto. Beleza, é o cantinho, tio. é o cantinho. Pula. Ah, ah. Rapaziada, segura, segura. Ah, aqui tem uma sala secreta e Aqui o negócio tá prometendo. Tranquilão. Rapaziada, altos colchões, hein? Calma. Oh, Pera tio. De novo. Não não, hein? Pera aí, peraí. Um fantasminha ali, hein? Apareça! Vai dar rolando um fantasma ali? O cabrinho vai trocar a ideia! Ó, ó, ó. Rapaz, aí ferrou, tio. O cabrinho foi cair. Tava de boa. Tava tranquilo. Tava, cara! Tá tudo trancado aqui. Tem como voltar, jogo, pelo amor de Deus! Rápido! Oh, tem, tem um negócio aqui gigante, hein? Ó, tem que voltar. Tem como voltar, <risos> Vou voltar achei, Ei! Já estamos no teto de novo. Os caverninhas foi cair logo aqui, tio. Beleza, voltamos. Tem que ter algum mais especial aqui. Pois é, a batereca é suga, meu Deus do céu, hein? Será que a gente veio daqui? É... A gente veio daqui, jogo. Mais colchãozinhos, hein? Como é que é? Ah, tá ligado na Baixo da cama, ninguém pega nós Ninguém Beleza, parte altamente silenciosa, tipo Paz, tá rolando um negócio aqui? Ó, oh, ó, oh, portinha aberta Beleza, até O jogo <risos> Peraí, tio, acho que ouvi um negócio aqui, uma neblina <risos> Rapaziada, eu vou dar suco, eu tô machadada, eu calmo. Vou dar velas, hein? Rosa, vela profissional. Mentira. Rapaziada, é, lá é mentira, hein? Vamos ficar esperto. Ó, fizeram um suco de maracajacas aqui? Pode algum suco. Tá tranquilo. Beleza, será que tem bateria escondida escondido aqui? Rapaziada, tá alto escrufricos aqui, hein? Escrufricos na cabeça. Eu tô sabendo mesmo. Ah, meu Deus. V vamos sair dessa salinha aqui? É melhor. Ele já tá arrepiando o, o cavaco aqui Beleza Segue essa porta aí Abre não. Porta O cara nem tenta tipo. Mais uma bateria pro saco A gente tem, ainda tem seis De boa tipo, Tá tranquilo Flashinha Peraí jogo Quem que mexe que... na porta aqui <risos> Rapaziada, mexendo na porta hein Não tô curtindo não Peraí, peraí. Aí. Dá tá uma flecha pra cá. Não vou. Rapaz, nunca seguir as flechas. Nunca. É. Rapaz, agora fiquei curioso. Oh, meu Deus do céu. Vamos seguir a flecha Só pra ver o que, que tem aqui dentro. Eita, eu disse. Não segue pelado. Eu fecho essa porta, tio. Você é louco. Rapaz, eu falei. Não, nunca siga as flechas, tio. Oh, meu. fechar as duas portas. Eu abri. Peraí, tio pelado. E sacudo. Oh, meu. Rapaziada, os caras chegam de um baixadão de ouro. Aí não, não, hein? Peraí, peraí, tá rolando aqui, ó. Bíblia sagregas. É o quê? Eu tô calmo, rapaziada. Nossa, cara é peladão, tio. Espingarda totalmente de fora e carregada, tio. Eu tô calmíssimo, rapaziada. Aí não, hein? Fusca. Olha o Fusca, tio. Fusca de fundo. Fecha aqui, tio. Só, só pra perder. Agora o caminho se perdeu, tio. Tá vendo certo, tio. Eu segui a flecha. Eu falei, tio. Nunca siga as flechas. É um documentinho novo. Peraí, peraí. Vamos ler o um documentinho? <risos> Você me prometeu um jardim de rosas. Como eu não me lembro de onde os cortes vêm, eles doem muito. Mesmo depois de dias. O Dr. Newhouse diz que a culpa é minha. Que estou resistindo inconscientemente a Sim. Mas eu quero tanto melhorar. Eu não sei como eu poderia estar fazendo isso comigo mesma. O Dr. Newhouse diz que é outro dos sintomas da minha histeria que tenho no quarto. Pobre Bruce. Eu faço ele sofrer tanto. Eu tentei sutilmente perguntar para a Sra. Jackson se ela tinha problemas parecidos com o marido dela. Mas ela detesta falar sobre isso. O marido dela também encontrou conforto em uma mulher mais jovem. Uh, conforto? <risos> eu sei que os médicos só querem o bem e com a ajuda dos homens do governo que se juntaram ao pessoal, eu estou nas melhores mãos possíveis. Eu deveria tomar minhas pílulas e dormir e esperar os sonhos mais agradáveis hoje à noite. Rapaziada, o que que acontece? Ah! Vamos ficar cabreiro, hein? Vou ficar cabreiro. Fusca, peladões... Eles vêm, tio, olha aí Olha aí, tio, ele tá vindo de boa Cercou, você viu, cercou já era, tio Ó, ó, fusca Pelado, sacudo você tá dando aqui, eu também ando, tio Ah, meu Deus, ó, ó, ó. tá tudo escuro Tá de boa, tá de boa Tranquilo Eu já bicava por trás, tio, esse bundão dele Olha aí que Loki, ó vou dar uma Ah, olha aí, corcundinha Que cara Loki, tio Olha o tamanho da peixeira dele, hein Vamos ficar esperto, tio. Rapaziada, os caras estão tá buzinando com o Fusca e tudo mais, hein? Ó, Estão na pesquisa. Fecha a porta é educado, tio. É educado. Ó, tá de boa. Guarda a costa, um vai na frente e outro atrás. Pera aí, tio. Eu tô de boa aqui. Você para com esse negócio. Rapaziada, totalmente escuro, hein? Totalmente escuro. Tá de boa. Ó, passou aqui, tio. Só uma na virilha. Vou olha a carinha dele, ó. Ó. Ele já vai voltar? Será, tio? Eu preciso de baterecas, hein, seu logo. Pô, ele vai ficar aqui até acabar a bateria O que acontece, eu vou correr, ó, faz barulho, ó Aí ele vem, aí ele vem Rapaz, cara... a estratégia dos caras é acabar com a minha bateria Que aí eu tomo no caneco Você vai tomar no caneco Rapaz, vou passar, tio, vou passar Eu acho que não Olha aí, tio, tá molado o negócio, hein Essa aqui eu acabei de amolar Vou passar agachado aqui, será que ele corta, tio? Ah, oh, meu Deus do céu oh, Olha aí, eu tô bem <risos> e aí, tio, tá de boa Ele tá pesquisando, hein Olha aí Fuscão do lock. Rapaziada, olha esses lock, tio. Peraí, peraí, eu vou pra cá, tio. Eles vão entrar ali dentro. Ó, oh, ó. Oh. Eles entram. O já tá ligado nos desejos deles, ó, oh, ó. Oh. É bem pelado pra cena, tio. Peladões. Peraí, peraí. Ó, oh, aqui, aqui vai ter alguma paradinha. Levantamos. O jogo tem mais uma, uma nota, hein? Vamos ver, tio, rapaziada, sobre os peladões, aí. Claro que não. Eu reconheço a escrita do Padre Martin. Matou um homem aqui, as mentiras que ele fala são os arquivos perdidos dessas caixas? Sim. Os fatos, as gravações, parecem como o material de uma agência de governo. Pelo menos 30 anos atrás, provavelmente mais antigo ainda. Começo a pensar que o Mookroller Companhia controle da mente. O zumbido não para. V vamos continuar, na moral. Tudo na tranquilidade. Beleza, cavacos aqui, pela dois do outro lado Ainda não chegamos a um ponto Exato Será que eu tenho que cair, tio? Não. Ó, o Zlock tá aqui Ele estava protegendo aquela área Essa área aqui, tio, estava protegida pelos locks Beleza, o Zlock ainda fecha a porta, hein Os caras, é esperto Essa porta aqui não dá nem pra mexer Ó, vapa, tranquilo Rapaz, a Fusca tá ficando mais intenso, hein Olha o Fusca, tio Corre aqui, dá pra correr aqui Beleza, aqui foi da onde que a gente veio Será que é dentro daquela sala grande lá? Tem que ser lá, tio, tem que ser lá Ó, ó, eles estão aqui perto, eles estão aqui perto Ó, beleza, tem uma porta aberta aqui, o Carminei nem viu, hein Beleza, isso aqui não abre Não O jogo, ó. o que tem que fazer, tio? Ó, o pelador tá vindo Vou deixar o... É o teto, tio, tem que ter um buraco no teto, pra cima ou pra baixo? Ó, ó Os cavacos tá aumentando Bateria tá acabando Deixa o Loki voltar Rapaziada, olha aí, tio Ó, o tamanho da peixeira do Loki Bundinha toda raspada, rapaziada Ô, oh, meu Deus do céu <risos> Mas, vamos, vamos olhar bem, tchau. Vamos olhar bem é Como se esconder de par da cama Rapaziada, por isso que o jogo deu bastante bateria, gente Essa parte aqui é sinistrona, tio Nessa parte a é minha vida tá meio complicado Apertei uma porta aqui, hein Tem uma porta aqui que eu ainda não tinha visto Tranquilo Oh, meu Deus, outra parte? <risos> Pera aí, aqui é de onde a caverninha veio? É da onde que eu vim? <risos> Bateria! Mais um, homem. Oh, meu. Deus. Uhum. Ah, mais um pro saco, tio. Pera aí, vamos dar volta pra a volta para que tem como pular ali. Pera, será que tem como pular? É ali? Será? Olha lá, tio, tem que chegar lá. Nada. Olha só pular, tio, só pular. O <risos> <Eu> jogo! <risos> Beleza, pra cá não é, tio. Pra cá não é. É lá nos peladão mesmo, tio. Tem alguma coisa perdida ali. Sim. Segue os pelados, tio. Eles escondem os segredos. Ó. Olha aí, tio. Ô, louco, hein, tio. Tá cheirando, hein? Peladão cheira. Jado. Já viu, né? Ai, que delícia. Olha aí. O cara entra debaixo da cama, tio. O cara é um pouco zoeira. É, só bagunça. Olha aí, os peladão protege, tio. Porta Benta não abre. Você vai pra esquerda e a gente vai pra direita. Tem que ser alguma coisa lock aqui. Sim. aí, o Fusco tá ficando forte. Aham. Uhum. segue a flecha. Ô, oh, oh, louco. Peraí, eu tô de boa, hein? Tô calminha. Você sabe, né? Eu até que eu tava. Mesmo? Beleza, para cá. Acho que tem que ser aqui. Prestei mais flecha. Segue a flecha. Tá apontando pra cá. Entra. Rapaziada, as flechas tá tudo pra cá, e aí? Tu tem que subir, morojo, monte! Dos Alpes, Petropolitano, cara! Aí acabou as flechas, tio. Mas será que era só aqui? Não, ah. era só ir reto em jogo, Loki! Ah. Beleza. Passaram no cantinho de novo, hein. No cantinho. Ó, ó, ó Pela da na pesquisa Tá é cagão Tranquilo Não é que a gente pula? Beleza Ó, oh, ó, oh, já vai ali De boa oh. Oh! Vem de jogo. Ó, oh, minha câmera. a câmera Pega a câmera ah, Vem, não. vem, vem Não vem Não oh, Vai, agora sem câmera Ó, oh, louco e aí, tio? Caraca! É Rapaziada, sem câmera agora o jogo tá salvando. Tio. Eu quero ver. Tio. Quero ver só a bagaceira, meu irmão. Rapaziada, não adiantou nada de salvar todas aquelas baterecas, tio? Ah, meu Deus! O que que acontece? Vou pra cá. Meu, tio, você precisa de sua câmera pra navegar no escuro. E aí? Não sei é disso. É tem que pular de volta? A tá câmera aqui embaixo, tio, tá aqui embaixo Deixa eu pegar ela Não tem como navegar no escuro Segue o claro, tio, segue o claro Claro Ó, ó. Pai, agora ferrou, hein, tio, sem câmera, sem nada Peraí, peraí, deu Sai ali aí. tá ali dentro, tá ali dentro Tá calmo, tá calmo Jogo, peraí, tem que dar a volta pra ali? Vamos na tranquilidade? Tudo na tranquilidade. Ô, joguei. Pula aqui os colchão, velho. Tá aqui, a câmera tá aqui. Fiquem calmos. Não, aqui de onde que eu vim? Tio. <risos> a câmera caiu ali embaixo, tio. Ó, oh, olha lá é ela, tio. Beleza. A gente vai por aqui. Tem como subir aqui os negócios? Beleza. A gente vai pra direita aqui. Dá a voltinha. Sim. Oh. Ó. A porta está aberta, v vamos de peito, v vamos mostrar quem que manda no local. Segue a luz, segue a luz, calminho. Beleza, já está dentro do banheiro lock. Alguém deixou as torneiras abertas. Rapaziada, deu uma volta aí, nem sei como, mas deu uma volta. Beleza, está aqui, está aqui. Cai de boa. Rapaziada, estamos indo tipo, de frente para o crime. Ação e diversão. Beleza. Nada aqui Ó oh. Vem, vem, vem, vem Vem a mim Vem em mim, tio Vem que eu vou te mostrar o Kung Fu Beleza Ó, oh, jogo Ó. Oh. Espera tio, e aí? Você tá bem? Eu aí E aí, jogo Loki? Ah, tá aqui, ó, ó, ó A câmera tem que tá aqui, tio, tem que tá aqui tenho logo sentado aqui antes de trocar ideia com ele Peraí, acho que tem, tem que trocar ideia com ele mesmo, hein? Ei, tio, tá de boa? Não conversa comigo, não Rapaziada, não tá não, hein? Tá não Não Caramba, já Tá rolando vertígios, vertigos e trestigos aqui dentro Nada da câmera Nada, nada, nada Aqui volta Vou continuar indo pra cá, tio, algum lugar Ó, ó, ó, chegamos Nem sei como, mas chegamos Beleza, pula paradinha Será que eu tô voltando, tio? Tem mais lock aqui, hein? Sussurrando na minha cara. É aqui, ó, ó, ó, ó, ó. gigante na minha cara, gente. Ô, oh, meu Deus do céu. Tranquilo, ó, ó. Estamos perto, tamo perto. Olha lá, ela, gente. ela. É como é? O jogo, e aí? Rápido! Um negócio grego no meu olho. Tem pular o balcão. Pulamos. Pô, der a câmera. Só pode. É ela. Só pode. Oh, meu Deus. Camerinha, vem aqui, vem. Pega a câmera. Pega. Olha aí. Olha see me flying never drop down. Drop down, smokin' high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye, I'll keep it...